É, então, essa é a cara que a gente tem da ferramenta. Ela permite a filtragem por categorias, né? Então, eu eu poderia filtrar só ferramentas de análise, é, entre outras categorias, mas de análise também. É, ou extração, ou enfim, vários tipos de visualização. Ela permite a filtragem por plataformas. Então, aqui eu estou vendo só as ferramentas que funcionam na web ou entre as plataformas, mas não foco na web. E ela também mostra esses destaques. Então, ela vai mostrar três destaques, e em seguida, o resto das plataformas. E uma vantagem dela é que a gente tem conexão direta com o Fórum de Jornalismo de Dados, então qualquer pessoa que é, tenha alguma dúvida sobre o uso de alguma das ferramentas pode chegar no fórum e perguntar. É, e aí o mais importante sobre essa plataforma é a colaboração. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho do GitHub, que é onde está o hospedado o código. É, a gente tem um guia bem compreensivo de colaboração, mas eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como vocês fariam se vocês quisessem adicionar, por exemplo, uma nova, uma nova ferramenta. Então, vocês viriam em Docs, aqui eu vou mudar de aba, é Data, opa, <risos> Data, e aí esse arquivo aqui, tools.yml é o nosso arquivo principal de ferramentas, né? Então, vocês viriam aqui, se vocês quisessem adicionar uma ferramenta, em Editar, e aí viriam até o final, né? Do, do arquivo, copiaria a ferramenta interior, então vou copiar aqui diretamente essa última ferramenta que está na base e vou editar. Então vou botar o ID 154 e aqui eu vou adicionar a ferramenta do Antônio, por exemplo, que ele apresentou. Eu então eu quero adicionar a ferramenta alertas mais. E aqui eu não vou mudar agora para ser mais rápido, né? Mas aqui eu colocaria uma descrição e aqui eu colocaria as categorias. Então, posso deixar duas ou uma só. Eu vou deixar a visualização nesse caso. E eu vou dizer que funciona na web. E aí, aqui, é... eu vou deixar como está também, mas você pode dizer se ela é open source, se ela é uma ferramenta que seria um destaque, e se ela está desativada, ou seja, se ela não vai aparecer na base. Mas, no meu caso, eu quero que ela apareça. Então, eu venho aqui e digo que eu quero adicionar uma ferramenta, a tool, proponho as mudanças. E aí, aqui eu venho mudo de base para mim e novamente isso está bem explicado no, no guia inicial né no no readme do repositório então todo esse passo a passo está aqui eu venho create pull request e digo quero adicionar uma nova ferramenta e a ferramenta chama alertas mais e aí eu viria aqui no próprio guia que ele deixa um template de, de mensagem então eu venho aqui Opa. venho aqui, copio a mensagem, colo aqui e edito de acordo. Então, aqui eu deixaria alertas mais e editaria aqui de acordo, sendo que essa aqui é a mensagem mais importante, que é o motivo para adicionar base, ou é o motivo para atualizar a ferramenta. E feito isso, eu clico em create pull request e uma, uma equipe da escola de dados iria analisar esse, esse request, né? Se tivesse tudo ok, a ferramenta seria adicionada que passaria a ficar acessível dentro do kit. Então, você vindo aqui, você poderia pesquisar por ela. Aqui embaixo, aqui, por exemplo, eu vou pesquisar Airtable, mas eu poderia pesquisar a ferramenta correspondente.